E aí galera, vocês estão bem? Porque do Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje, trarei com vocês um vídeo falando sobre o Maltron, Um dos maiores vilões do game Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Sendo o antagonista do último arco de Beneson Universo e, em geral, o vilão final do Ben Prime, o Maltrond se prova ser um adversário formidável contra o Ben. Ele é da mesma espécie de um dos seus ares mais poderosos, o Contratempo, possendo a capacidade de manipular o tempo completamente, podendo acelerar, desacelerar, pausar e retroceder todo o fluxo temporal ao seu redor, como também pode manipular o fluxo do tempo em uma pessoa ou em um objeto específico assim podendo envelhecer qualquer coisa até o pó, pensando qualquer oponente não poderoso facilmente. E no vídeo de hoje, vamos ver detalhadamente como ele é um dos maiores vilões que o Ben já enfrentou e um oponente incrivelmente poderoso. O Maltronte apareceu pela primeira vez no episódio Luta no Museu. Eles nem perceberam que perderam a chave para o próprio tempo. Todo o seu plot nessas suas primeiras aparições envolve encontrar artefatos escondidos pela realidade Tais artefatos são na verdade várias partes do seu próprio corpo que estava despedaçado Por um motivo que até aquele ponto não havia sido revelado por quê. Quanto mais partes do seu corpo ele recupera, mais de seus poderes ele obtém Sendo até mais poderoso que o contratempo aprimorado pelo Bolha Técnica Que é uma versão alternativa do Ultra T do BF3 Olha que eu possa ver, e até tendo algumas habilidades crono que o próprio contratempo até o momento não tinha mostrado, como a habilidade de viajar para qualquer dimensão do multiverso. Porém, a arma mais perigosa do Maltruant não é a sua capacidade de se clonar ao desacelerar o tempo para parecer que está em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Nem poder desintegrar alguém instantaneamente ou mandá-lo para outra dimensão com um real temporal. A sua arma mais perigosa é justamente algo que não se esperaria de alguém com poderes temporais: a paciência a pura capacidade de plantar semente para as coisas e esperar essa semente florescer, aguardar os eventos transparecerem, como no episódio O Fim de Uma Era onde ao ter colocado todas as peças no lugar para que seus lacaios subidora e, e o exocrânio possam assaltar a base dos encanadores no espaço, ele apenas espera tudo acontecer, então o um fechado Solar acontece, sua radiação desativa toda a tecnologia da base, inclusive o Biomitrix do B10.000 e a falta de energia na base até mesmo desativou o suporte de vida, por isso os seres ali na base precisada de oxigênio, logo eles iriam perecer sem um oxigênio. E é justamente essas características mentais que fazem o um Maltruant tão perigoso, uma mente estratégica que pensa muitos passos à frente, um vasto intelecto manipulador. E tudo é um corpo com poderes temporais e multidimensionais necessários para realizar planos tão nevastos. É dito através de pistas e confirmações de produtores que o Maltruant ele foi a mente responsável pela Guerra Temporal que ocorreu como revolta dos Cronosapianos. Mas o que exatamente é essa Guerra Temporal? Os Cronosapiens se revoltaram e as feras temporais do Maltruant estão numa cruzada transdimensional. A Guerra Temporal está fora de controle. Muito simples, é o último arco de Ben 10, mas que ninguém exatamente pode perceber, nós não vemos a guerra temporal fisicamente com várias pessoas guerreando com artilharia pesada e tudo mais. O que nós vemos da guerra temporal são suas consequências e alguns de seus agentes. A Guerra Temporal é dita ser um conflito estendido por toda a linha do tempo. Ela está no passado, no futuro e no presente, e até nas divergências paralelas linhas do tempo, as outras realidades. Essa Guerra Temporal é tão perigosa que causou danos físicos e abstratos a todos, como por exemplo o Paradoxo, que perdeu seu braço. E como nós sabemos, o braço dele agora é o crononavegador disfarçado não sendo mais aquele relógio de bolso crono o que explica isso meu relógio de bolso é claro pense nele como um gps para o multiverso eu me dei ao trabalho de camuflá-lo muito bem por proteção ou a própria linha do tempo que teve suas leis alteradas até aquele ponto em o universo a maneira como viagem no tempo funciona em ben 10 era que todo encontro com o passado iria criar uma nova linha do tempo pois sempre que alguém volta no passado ela cria um novo futuro onde coisas aconteceram diferente. Por agora, por causa da guerra temporal, você tem uma linha do tempo fluida. No episódio, vamos refazer a guerra do tempo, o paradoxo ele mostra essa fluidez quando ele viaja de volta em um mesmo momento do tempo várias vezes. E sempre quando ele volta, ele não reencontra cópias temporais dele mesmo. Era como se todo o tempo ao redor dele retrocedesse, mas ele permanecesse intacto. Em Alien Force, o próprio paradoxo fala que viajar várias vezes no tempo para o mesmo ponto do contínuo espaço-tempo iria fazer com que a realidade rasgasse naquele lugar. Por que você não volta no tempo e destrói esse gerador de entropia? Viajar no tempo enfraquece o tecido do espaço. A realidade em Los Soledad já é bem tênue. Mas agora devido à fluidez dali no tempo, isso não mais acontecia. E tudo isso era por causa do Maltrote, por sua inteligência e manipulação que alteraram o um conceito fundamental da própria realidade. Mas agora você deve estar pensando. Muito legal, mas qual era exatamente o objetivo desse vilão? Bem, para alguém que não acompanhou o universo até o final, é bem vago qual seria o seu objetivo. A explicação é muito simples. O Maltrote, ele desejava a recriação de toda a realidade. No universo PN10, antes da criação do universo e do tempo, existem os contumelhos. Eles são uma raça de seres da quinta dimensão, uma espécie de plano existencial acima da nossa realidade. Enquanto os humanos e a maioria dos alienígenas enxergam apenas três dimensões, altura, largura e comprimento, os contumelhos enxergam e existem mais duas outras dimensões, totalizando cinco. O que exatamente seriam essas dimensões adicionais nunca é dito e até bem confuso, já que a forma real dos contumelhos é imperceptível e todas as pessoas enxergam apenas o que a sua imaginação cria no momento e de ser imagens que existem no fundo do coração da pessoa. Para o caso do Ben, por exemplo, ele enxergou o Senhor de sorvete. o Hulk enxergou seu próprio pai, e no caso do Maltrote, ele enxergou ele mesmo. Enfim, essas criaturas extradimensionais são responsáveis pela criação do universo Pen 10 e provavelmente muitos outros universos da ficção também, através da tecnologia que eles criaram chamada Anik Larg. O Anik Larg é um explosivo que, quando ligado, ele cria uma energia de proporções universais, o Big Bang. Isso cria toda a matéria concebível de um dado universo e também cria a linha temporal desse universo em que com o passar do tempo, irá se ramificar e formar um multiverso inteiro. E para complementar, os contumélios ainda usam pequenas criaturas chamadas de biogosmos para criarem a vida em cada um desses universos que eles forjam. E o plano do Maltrote envolvia se aproveitar do poder da criação desses seres primordiais, voltar para um momento antes do tempo para para invadir a nave dos contumérios antes da criação de tudo. Para isso, ele comandou o vilão Yul, como seu lacaio, para roubar ovos de bichos temporais, os únicos seres capazes de voltar tanto assim no tempo. Então, roubou dos encanadores Onik Largue, que ainda estava restante lá é, naquele momento, e alterou para criar um universo a imagem dele. É um mundo perfeito para que ele possa governar como líder supremo. Então, como os poderes das bestas temporais, ele voltou para a criação de tudo. Antes dos contumelhos criarem tudo. É né? Planejando liberar o seu larga alterado para criar sua realidade perfeita. E ele até consegue fazer isso. Porém, o Ben, usando a vasta totalidade dos seus poderes, seguiu uma altrua até esse ponto da criação. E segurou o Big Ben desse universo maligno em suas próprias mãos impedir aquele universo de se expandir. Então com o poder de redirecionamento do feedback. O Ben joga todo o poder do Big Bang no Maltrote. O que faz ele se despedaçar novamente. E é nesse momento que todos os pedaços ficam espalhados no chão. Que o Professor paradoxo aparece para recolher esses pedaços e espalhar novamente. Ele revela que o Maltrote está preso em um loop temporal. Mas ele não sabe. É sempre que o Ben derrota ele. O paradoxo vai lá e espalha as partes desse crono sapiando pela realidade. É para quem então no futuro seus lacaios tentem se juntar seus suas partes de novo e o Maltrote tenta executar todo o seu plano de novo, manipulando a guerra temporal e reunindo os elementos necessários para voltar na criação de tudo e criar seu próprio universo, apenas para ser impedido de novo e nunca perceber isso. Ou seja, mesmo com o maior poder de Maltrote sendo seu intelecto, sua maior fraqueza é não perceber que o tempo não está a comando dele, ele está a comando do tempo, preso em um looping do tempo. Mas o mais impressionante do Maltrut é que, embora ele tenha mostrado feitos impressionantes, ele ainda provavelmente não mostrou seu poder total. Segundo o Derek White, o Maltrut não é apenas é um cronossapiente comum, mas ele na verdade coletou relíquias cósmicas por toda a realidade que amplificaram seu poder em proporções sem iguais. Porém, esses poderes nunca foram mostrados. Quais tipos de poderes seriam esses? Bem, ninguém sabe. O Derek ele não, ele não deixa específico. Mas provavelmente são poderes incrivelmente grandiosos, já que as suas capacidades multidimensionais superaram pelo menos os poderes do Ion, É que por si só já é um manipulador do tempo muito poderoso. Mas além disso, considerando que até mesmo um atômico X, um fundador atômico com um alien X, achou dificuldade em combater o altruve é possível que o Maltroth tenha algum tipo de poder que o proteja contra os poderes de um sapiens celestial? Talvez algum artefato o um mapa do infinito que é a chave para acessar o centro da criação e os sapos celestiais. Embora a função principal do mapa não seja o poder e sim ser um mapa para guiar o seu usuário através das dimensões. Ele tem sim um certo nível de poder. Já que um pedaço do mapa do infinito era um gerador de gravidade que mantinha todo o planeta Pisces. Mundo aquático estável. Outra parte era é a runa alfa que é de ser um ponto de união de toda a magia existente. Com quem comanda a runa alfa comandando todo o led do a dimensão de toda a magia, almas e força vital em geral surgem em Ben 10. Talvez ele até mesmo, ao caçar suas partes espalhadas na realidade, tenha coletado pedaços mecânicos que não sejam naturalmente parte do seu corpo, mas sim objetos tecnológicos de poder superior. Como algo semelhante ao destruidor na Legiano do episódio do Cubo Problema. Também é uma tecnologia natal de sua espécie, como a bomba ou relógio com lança piano. Né, que pode destruir todo o cosmos. Bem, seja qual for o item usado pelo Maltrueto, a única certeza é que ele foi um dos maiores vilões do bem. Que afetou toda a do tempo e quase recriou toda a realidade da sua imagem. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like, se inscreva no canal se você seja membro. Ative o sininho. Falou e tchau!